que no caso aqui, ele, o motivo ele é feito essa parte aqui separado e o restante a gente vai fazer de uma vez só, tá? Não vai ter muito trabalho, não. É só essa parte aqui que é ruim. O resto é facinho, tá? Aí vocês podem estar utilizando sobrinhas de linha, de lã, ok? Dá pra fazer manta de bebê, dá pra fazer acolchoados, dá pra fazer. Capa de sofá, enfim, infinidades de coisa, tá? E até mesmo a blusa, né? Então é isso, vamos lá. Então, para começar, eu vou fazer o miolinho, tá? Como eu usei uma cor um pouco escura, vocês não vão conseguir visualizar. E a lanzinha é fininha, né? Tá bom? Então, eu vou utilizar essa lanzinha aqui que é mais grossa, tá? Eu vou começar fazendo um laço mágico, ok? faço uma correntinha para prender, tá e aqui eu posso soltar faço mais duas correntinhas e um ponto alto aqui dentro da argolinha uma correntinha aqui eu vou fazer dois pontos altos fechados juntos uma correntinha novamente dois pontos altos Fechado juntos, uma correntinha, dois pontos altos, fechados juntos, tá? E uma correntinha de espaço. Eu vou seguir fazendo aqui até completar oito bolinhas aqui, tá? Então, aqui ó, olha só: um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito tá? Aqui eu faço uma correntinha. Vou pegar aqui, ó, essas duas laçadinhas, uma da correntinha e um do ponto alto, tá? Assim. OK? Passa aqui por trás e fecha com um ponto baixíssimo. OK? Faço uma correntinha e aqui eu posso cortar o meu fio. Aqui Atrás você puxa aqui para ajeitar, tá bom. Aqui você já pode arrematar o fio, ok, e vai ficar assim prontinho. Então você vai fazer vários desse daqui de várias cores, tá? Aí você escolhe, ok. Bom, aqui tem duas formas de vocês fazerem, ou faz separado assim, tá? Depois emenda. Ou já faz tudo de uma vez só. Eu vou fazer tudo de uma vez só, tá? Menos trabalho. Então, como essa peça é pequenininha, então para vocês conseguirem enxergar, eu vou mostrar aqui para vocês, tá? Então a gente vai trabalhar aqui nesse espaço onde tem a correntinha, tá? Aqui nesses espaços, ok? Então aqui eu vou pegar uma. Tá eu venho aqui no espaço onde tem uma correntinha e vou prender meu fio, ok? Aqui assim tá, faço mais duas correntinhas aqui mesmo. Nesse mesmo lugar, vou fazer mais um ponto alto e novamente mais um ponto alto uma correntinha aqui no espaço seguinte um ponto alto novamente um ponto alto e mais uma vez um ponto alto uma correntinha no próximo espaço eu vou repetir novamente aqui três pontos altos no mesmo lugar uma correntinha de espaço vou fazer mais uma vez aqui no próximo espaço três pontos altos ok ficou assim ó tá então agora eu vou pegar a outra peça tá de outra cor dou uma laçada eu venho aqui no espaço e vou fazer a mesma coisa três pontos altos uma correntinha no próximo espaço três pontos altos olha só tá uma correntinha no próximo espaço três pontos altos aqui dois e três uma correntinha e mais uma vez então, para cada argolinha dessa, eu vou repetir quatro vezes. Olha só: um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Aí, eu pego o próximo, dou uma laçada e venho aqui no espaço e vou repetir novamente. Tá? Então, eu vou fazer isso em todas as argolinhas, todas, tá? Vai ficando assim, e ficou assim, tá? agora é só seguir fazendo uma correntinha e os três pontos altos em cada espaço ok então aqui quando eu fizer o último tá aqui eu não fiz a correntinha tá só fez os três pontos altos eu venho aqui assim desta forma por baixo Ok e faço um ponto baixo tá dou uma laçada venho aqui no próximo espaço e faço novamente o meu grupinho de três pontos altos, ok? É só seguir fazendo dessa forma então, chegando aqui no final, faço uma correntinha prendo aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E posso cortar meu fio, ok? Então, agora eu vou trabalhar com outro fio tá aqui, então, aqui contando daqui pra cá: um, dois, três, aqui no terceiro eu vou prender o meu fio, tá. Eu faço mais duas correntinhas, contando com meu nozinho, tem três, tá? Então aqui eu vou fazer mais um ponto alto, duas correntinhas e mais dois pontos altos nesse mesmo lugar, ok? Duas correntinhas, aqui no próximo espaço um ponto baixo, duas correntinhas no próximo espaço. Dois pontos altos, uma correntinha na próxima argolinha, no primeiro espaço, dois pontos altos, vou repetir duas correntinhas, um ponto baixo no próximo espaço, duas correntinhas, dois pontos altos no próximo espaço, uma correntinha. E pego aqui na próxima argolinha, tá? Então, quando eu chegar aqui na última argolinha, quer dizer, no último motivo, né? Desculpa. Aí eu venho mostrar pra vocês. Aqui na última, tá? Eu vou fazer duas correntinhas, aqui no próximo espaço, dois pontos altos duas correntinhas e novamente mais dois pontos altos ok agora eu vou virar o trabalho assim e vou continuar fazendo tá aqui duas correntinhas um ponto baixo duas correntinhas aqui no próximo espaço vou fazer dois pontos altos Duas correntinhas e mais dois pontos altos, duas correntinhas e meu ponto baixo no próximo espaço. Então aqui eu já fiz a viradinha, tá aí. Eu continuo fazendo duas correntinhas no próximo espaço, um ponto alto e novamente mais um ponto alto, uma correntinha e passo para o próximo. E faço a mesma coisa: dois pontos altos, duas correntinhas e o um ponto baixo no próximo espaço. Então, é assim que eu vou seguir fazendo, tá? Então, aqui no finalzinho vou terminar fazendo duas correntinhas, tá, e um ponto baixíssimo na terceira correntinha, aqui, ok? Eu vou caminhar até esse espaço de duas correntinhas então aqui no próximo ponto alto eu faço um ponto baixíssimo aqui no espaço um ponto baixíssimo tá então agora eu subo três correntinhas aqui no ponto alto vou fazer um ponto alto aqui no próximo ponto alto um ponto alto aqui nesse espaço de duas correntinhas eu faço um ponto alto e novamente mais um ponto alto aqui no ponto baixo eu faço um ponto alto então aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto tá aqui no espaço eu faço dois aqui no ponto alto eu vou repetir um ponto alto Aqui no próximo ponto alto, um ponto alto, e aqui onde tem uma correntinha, eu faço um ponto alto também, ok? Então é assim que eu vou seguir fazendo até aqui. Então, quando chegou aqui, eu cortei o fio, tá? Aí eu virei a peça e fiz aqui uma carreirinha de ponto alto da mesma forma que eu fiz aqui, tá? E agora, aqui pra voltar. Eu vou fazer uma, duas, três correntinhas para dar altura, uma de espaço, viro, aí eu pulo um ponto alto, vou no seguinte, faço um ponto alto, uma correntinha de espaço, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto, uma correntinha, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto e uma correntinha, tá? É assim que eu vou seguir fazendo essa carreira. Aqui eu vou passar para vocês como emendar, tá? Peguei o fio branco para ficar bem visível para vocês. Então aqui, ó, amarrei meu fio na terceira correntinha. Faço mais duas correntinhas. Eu pego aqui por baixo, ficando avesso com avesso. Aqui na terceira correntinha aqui, faço um ponto baixíssimo. Vou no seguinte, um ponto baixíssimo dou uma laçada aqui eu pulo um ou no seguinte faço um ponto alto tá agora é só repetir aqui no seguinte um ponto baixíssimo aqui no seguinte um ponto baixíssimo dou uma laçada pulo um no seguinte faço um ponto alto OK? Aqui mais uma vez. Um ponto baixíssimo e aqui no seguinte um ponto baixíssimo. Dou uma laçada, pulo um, vou no seguinte, um ponto alto. OK? E vou fazer assim até ali o final. Então olha só como ficou, tá? O que eu faria com esse filé de flores? Eu faria ou uma blusa de decote V, né? Ou até mesmo um cardigan com mangas e tudo mais. <risos> Ficaria bem bonito, né? Então é isso, gente. Se vocês gostaram, já deixa meu joinha. E até a próxima. Obrigada. Beijos. Fica com Deus. Tchau.